E aí seus de dragão de novo aqui na área, desta vez fazendo um mapa, testando a aleatoriedade dos mapas. Entendeu, Ino? Você entendeu? Entendi. Vamos lá então essa porra. Vê só, eu vou entrar cinco vezes nessa sala, o hino sempre vai ficar nela. Eu quando entrar na sala eu vou sair, né, Para que o hino fique na sala e a gente ter é ok sempre, pra gente ir vendo os mapas que estão caindo. Quer dizer, não você sai, eu fico, para não dar muito trabalho de eu ficar aí voltando, viu? Vamos lá. Quando Beleza. você entrar no mapa, você já sai, tá? Porque a gente só vai testar os mapas que vão cair, cinco vezes seguidas, para vocês entenderem, galera, que o negócio é bom, é aleatório mesmo. Primeiro mapa. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Blá blá blá blá blá blá blá. Ó, Winter Base. Como é que é o nome desse mapa, aí? É base dela inverno, alguma coisa assim, né? Mas pra gente é um inter porque a gente vende de março, mas é a escola da gente Então é um interface. morreu um inter para pra esta vida Pronto, indo sai da sala Já saiu? Sai da sala, É Já saí, pô Pronto Ué Ficou fantasma seu aqui Indo. Tô rock... entrei de novo oh, Meu Deus, Ino, sai da sala aí. <risos> tem dois de você agora aqui. Ino. Nossa, bugou, Ino. Por que tu, tu tem que Saia. sair agora? Da... Bugou. Eu tô, é sa... aí. Eu tô preso na sala aqui, ó. Eu vou Ai, morrer. Não. Eu vou morrer. O teu fantasma vai ganhar a sala. Vê. Não. Nossa senhora. Tá aí? Ino, tu tem que sair antes de começar mesmo. Na hora que abrir o mapa pra, pra entrar no mapa, tu saiba. Ai, meu Pai do céu! Vamos vai lá galera. Já que a gente já está aqui, vamos lá! Segundo teste! Segunda aleatoriedade! Vamos lá! Vamos ver qual o mapa que vai cair! Olha! Roda! Roda! No caso! tá muito bom! Sai de novo da sala na hora que você entrar ainda! Vamos testar até umas 5 vezes para vocês verem que o mapa não se repete! O aleatório realmente do Servi Latino está muito bom! está corrigindo que... No NA, era que tinha um bug. Você botava aleatório e viu o mesmo mapa, umas 3, 4, 5 vezes seguida. Pronto, saiu ainda. Tá aí? Acabou? Aí já. Eu acho melhor que esse jeito que a gente tá fazendo. Tá meio errado, tá meio bugado. Antes o jogador saía. É, não deu muito certo, não. Volta pra sala volta pra sala. Voltou? Já voltei, já. Pronto, eu vou sair da sala. Eu acho que é porque você volta pra sala. Vamos lá, deixa o ídolo aqui, e vamos para terceira lateralidade, faz isso mesmo, é melhor, aí ó, como é o nome desse mapa aqui, Ino? Esqueci. Esqueceu? Você esqueceu o nome desse mapa, aí? Eu sei, você não se lembra, Bom, repita comigo, repeat with me. É. Subway Station Rapaz, aí eu subi... Aí eu deu certo agora. Tu saiu da aulas e ganhou aqui. Ok? Pronto. Vai, ah, escapou, ele deu sorte. Ele teve que falar inglês e ele foi invasor. vazou e deu sorte. Tá vendo? Oh, oh. Quarta aleatoriedade. Dá, dá vamos ok. lá. Dá o que aí? Vocês veem que o negócio tá muito bom. Não tá caindo o mapa repetido, mais de jeito nenhum. Ó, vamos ver. Olha. Como é que tu confundiu, confundiu com o Jungle isso aí? Hein, o Jungle? Como é que você confundiu? Mamãe. Eu tinha chutado, rapaz. Eu tinha que aí, tal. Tá. Aí, agora eu entendi o que foi que aconteceu. Hino ele tava saindo da sala antes que o contador começasse. Aí tem que esperar o contador terminar. Quer dizer, que o contador de ah, 10 pô. segundos estiver saindo, se tiver é, no meio ali, 10, 9, 8, você sai. É, aí você tava saindo acabar, desse jeito. É, você tava saindo antes de acabar começar o contador 10 segundos. É. Pronto, última tava aleatoriedade. Em 7 segundos, já. Última aleatoriedade, vamos ver. Só pra vocês verem que o negócio tá muito bom. Aí, ó, tá vendo? Ó, olha o ring. Olha o ring. Ring, ring. Eu acho que é ring, ring é anel. É, ring de ring. É, ringue. Ringue, eu acho. Certo. Pronto. Ih, não sai da sala, Ele vai entrar da sala. Aí bugou a sala viu? Uma coisa dele. Ele saiu da sala e ficou bugado a sala. Oh, hein, burro. Misericórdia ainda. Pronto, galera. é só pra que... mostrar. O jogo que é lixo. O jogo que é lixo, né? Vai, xinga no Twitter ele vai. <risos> valeu galera, acabou, acabou. O fantasma o sumiu, parece que morreu, enterrado ele. E é isso galera, o vídeo vai ficar para aqui. Era só para mostrar como é que tá aleatório e tá legal mesmo o sistema. E valeu, daqui a pouco eu volto aí.